Depois corta a edição. Tá. Olá companheiros, tudo bem com você? Você sabe que esses dias, esses dias todos, eu, eu tava pensando em você? É verdade. Acredite, eu tava pensando em você. Bom, pra quem não me conhece, aliás, ninguém me conhece, né? Então, eu sou a Ana, a Ana Ribes. Sabe, a Ana? Aquela? Aquela? E hoje eu tô aqui, eu quero falar com você que o BBB Como surgiu? Do que ele se alimenta? Por que está aqui? De onde ele vem? Pra onde ele vai? Quer saber? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo E principalmente o que tem por trás dele Fica comigo. Então, a gente vai começar pela origem. Esse maravilhoso reality foi inspirar, inspirado numa experiência, num experimento que se chamava Biosfera 2 que é um, uma experiência que eles decidiram fazer no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, entre os anos de 91 e 93. Ok, esse experimento pretendia recriar um sistema, um ecossistema artificial, dentro de uma redoma, lembra aquele filme é, da redoma? Eu esqueci o nome. Que dividia uma cidade lá, então é daqui. Então uma imensa redoma de vidro e aço No meio do deserto Dentro dessa redoma imensa que eu tô falando pra vocês Tinham oito tripu tripulantes, oito pessoas, né? Câmeras por todos os lados Isso já lembra alguma coisa, né? Continuando Infelizmente ou felizmente, eu não sei Esse audacioso experimento, ele fracassou por falta de oxigênio Por excesso de trabalho, por vários motivos como eu já disse, os tripulantes trabalhavam muito e, e faltou oxigênio para todo mundo. Acho que o pessoal não calculou lá como deveria. E, e aí, devido a esse desequilíbrio, né? Começaram a aparecer ervas daninhas, gente. Ervas daninha. era uma coisa incontrolável, não tinha como controlar aquelas coisas. Esse experimento fracassou. Por vários motivos, motivos diversos Porque tudo que, que não é natural, geralmente desequilibra E aí é, começou a ocorrer a aparição de barata, por exemplo Sim, tinha barata Sabe aquela barata cascuda, preta, grandona que voa em cima de você? Pois é, era aquela barata, não jeito E no fim o experimento foi uma grande roubada, uma baita de uma roubada Porém, portanto, todavia, tanto acho que é isso Nosso querido monstro de um olho só A TV teve uma brilhante ideia de transformar esse projeto Esse mesmo que eu tô relatando pra você Em um atraente programa de TV Felizmente sem baratas, lodos ou não A gente não sabe, porque eu ouvi dizer que o pessoal lá da de dentro da casa do BBB, é, fale um pouco nos quesitos assim de sei né? O grande irmão, né? Que é o tal do olho, que tudo vê aquela coisa da pirâmide e tal Que consiste, eu vou dar um resumo básico porque eu quero, tá? Mas eu sei que todo mundo sabe Esse programa aqui consiste em reunir um grupo de pessoas, né? É, como são? Pessoas geralmente bonitonas com aqueles corpos malhados, cheios de curvinha, né, expostas, todo mundo feliz, né, gente, na beira da piscina claro, né, gente, que como tudo na vida, esse show de beleza, amizade, sedução, não dura pra sempre e em pouco tempo, né, toda essa belezura se transforma em tretas, em caos, em fofoca, em polêmica, em planos de cebolinha, né? Que fatalmente vai se transformar na escolha de um bode expiatório e decide se o tal do bode expiatório vai para casa ou continua na casa. Mas agora eu vou falar para vocês a parte mais interessante de estudo que eu narrei. A TV, né, é, a mídia, arrumou um jeito de, de fazer aquela experiência fracassada do Arizona dar certo. Ela substituiu as baratas, os ácaros, as frieiras, os bolores, inclusive o suplício, o suplício, desculpa, de ter que reciclar a água da privada para beber, porque o pessoal fazia isso na época, por assuntos que eles consideram importantes para os seus interesses. Não para o seu, nem para o meu. Para os deles. Por exemplo, eles polemizam, eles problematizam tudo dentro daquela casa, né? Então lá tem a luta da mulher estrábica, né? A luta da mulher vesga, a luta dos anões, o lugar de fala dos mudos, o lugar do ponto de vista dos cegos mas são lutas assim, é, muito importantes, né? Para o ser humano e para a sociedade e tudo mais. Enquanto eles Direcionam todas essas lutas importantes e que só privilegiam uma meia dúzia de pessoas ou um grupo minúsculo de pessoas porque essa luta não é, essas lutas não são individuais, elas são polêmicas elas lacram, elas geram likes, elas, dão, elas servem para entrevista, né? Na verdade é uma coisa assim, a pauta ela não é direcionada para mim nem por você ela é direcionada por quem manda na bagaça, né? Enquanto existem essas lutas polêmicas a gente não pode esquecer que os trabalhadores, o pobre, você, eu, a gente tá lá viajando de trem, seja de metrô, seja de ônibus, tem gente que precisa de barca, lotado até o talo, você não tem nem como mexer o seu pé dentro da condução, todo mundo junto ali, né, que nem uma lata de sardinha, respirando o mesmo ar, com pessoas tossindo, outros espirrando, outros peidando, porque o pessoal... Faz isso no ônibus, todo mundo que anda de ônibus sabe como isso funciona Mas tá tudo bem, porque nós estamos todos com um pedacinho de pano no, no nariz Mas tá tudo bem, sim o ou no queixinho, né, igual o pessoal gosta de usar, então tá tudo bem. Mas tá tudo bem, bem, bem, Tem também as escolas que estão lotadas de crianças, onde geralmente as escolas não são muito bem ventiladas e, e as janelas são pequenas, e isso também tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá? O importante mesmo é a gente pensar no BBB. E aí o trabalhador ele, ele encara essa jornada todos os dias Ele fica duas horas e meia dentro do trem, dentro da barca, dentro do busão Dentro do metrô E quando ele chega em casa, que ele toma o um banho dele Que ele come o arroz, com o feijão e linguiça dele Ele vai dar uma relaxada Porque ele trabalhou e amanhã tem mais, ele sabe disso E quando ele liga a TV com o que ele se depara? Exatamente com ele o BBB, o grande zóio Vendendo o que para ele? Ideias identitárias Lutas parciais, individuais Que só alcançam grupos pequenos, como eu falei Que não chegam nem no bairro que o trabalhador mora Privilegia uma meia dúzia ali de uma determinada classe, né? Enquanto ele, o trabalhador, vê aquilo E consegue esquecer um pouquinho de que A luta real dele, ela é pra... Pagar água, pagar luz, pagar aluguel, comprar comida no mercado, comprar o uniforme do menino que tem que ir pra escola Ou mesmo procurar um emprego porque ele tá fazendo bico há dois anos por 80 reais o dia Os problemas dele são reais, o dinheiro para comprar salsicha, né? para comprar arroz e feijão, para comprar o leite do menino que tá chorando, enfim Esses são os problemas reais, mas o BBB... Ele dá uma anestesiada nesses problemas reais, né? Então, se a gente começa a observar essas coisas, a gente consegue entender o porquê da maior emissora do país, da maior emissora da América Latina, uma das maiores do mundo, de tanto investimento, tanta propaganda, é... Tanto impulsionamento em todas as mídias. Você vai no Twitter, tá lá o BBB. Você vai no Facebook, tá lá o BBB. Todas as mídias ele, ele coloca, né? O Big Brother Brasil, BBB. E aí a gente consegue entender o porquê, né? É um tipo de um anestésico gente. Vamos dar uma anestesiada porque a vida é muito dura né? Como já dizia o poeta, sem tomar uma a gente não consegue encarar né Então esse é o papel principal do BBB socialmente e é uma coisa assim interessante, bem produzida, que faz bem para os olhos da gente porque a gente gosta de ver o outro ser humano né. Então gente, eu quero dizer o seguinte com esse vídeo: Vamos ver o BBB sem problemas. Você curte o BBB? Eu curto o BBB? Vamos ver o BBB junto, não tem nenhum problema ver o BBB Ninguém precisa correr pegar um livro lá na estante para parecer culto, intelectual Ninguém precisa é, fazer sermões e dizer assim, olha você tá vendo o BBB Sabe, eu sou uma pessoa culta, eu prefiro ver Netflix ou eu prefiro ler um livro não, nós não precisamos disso, a gente pode ver o BBB Mas o importante é Quem trabalha tanto quanto a gente trabalha Merece se distrair, gente E não tem nada demais se distrair com o BBB Que é um programa bonito e bem produzido é, Mas não se iluda É só um distracionismo, gente Aquilo não tem nada de real Porque, afinal de contas Seja de que classe social a gente for, ideologia, orientação sexual, religião, seja o que for, gente, seja o que for. Coisa a gente sabe, você sabe, eu sei, todos nós sabemos, acho que até as crianças. Existe um, uma coisa, uma coisa poderosa, um, uma coisa no, que paira no ar. É uma sensação estranha de que alguma coisa precisa mudar, gente, e precisa mudar logo. Um beijo do fundo do meu coração. Tamo junto no que tem. Salve é nós. Beijo. Tchau.